O que te faz feliz? Qual foi a última vez que você se sentiu vivo de verdade? Que você sentiu o ar entrando nos seus pulmões? O seu coração batendo forte? Eu achei que não havia data melhor do que o meu aniversário para ter essa sensação e fazer o que realmente me deixa feliz. Eu curto pegar uma estrada, colocar uma mochila nas costas e pegar uma trilha sem data para voltar. Quando a gente começa a trilhar um caminho, a gente nunca sabe o que vem pela frente. E é isso que dá emoção. É claro que, como todos os caminhos, é cheio de pedras, altos e baixos, e muitas vezes ficamos por um fio. Mas as recompensas de trilhar esse caminho são muitas. Poder ver os pássaros voando sobre as nuvens, acampar sob um céu estrelado, comemorar o meu aniversário à beira de uma fogueira, isso sim me faz feliz.